O bom pastor é aquele que cuida, que orienta, é aquele que acompanha. Assim é o pastor que ama verdadeiramente as suas ovelhas. Hoje Jeremias, na primeira leitura, vai denunciar aqueles que deveriam agir como pastores na sua liderança. Tanto os que estão no campo da religião, as autoridades religiosas, quanto aqueles que governam o povo. Na época de Jeremias, estas autoridades acabam olhando para si mesmas e fazendo com que as ovelhas sejam dispersas, fiquem desorientadas. Então Deus fala através desse profeta de que estes homens terão que responder a Deus por conta disso, mas ele também apresenta uma promessa, o próprio Deus vai fazer nascer um pastor que vai reunir o rebanho e nós vemos no evangelho a revelação de quem é esse pastor, é o próprio Jesus, aquele que dá a vida pelas ovelhas, aquele que pastoreia Há outros que vão pastorear o povo de Deus Os discípulos Aquele que olha para o povo sofrido naquela época Com um olhar de compaixão Eu sei que muitos jovens gostam de séries E acabam maratonando, não é? Muitas vezes nas séries Nós deveríamos olhar para o evangelho E ver a continuidade também como os episódios que às vezes nos fascinam dentro de uma série. Porque é a própria vida de Jesus que nós vemos nesse evangelho. Na semana passada, Jesus enviava os apóstolos de dois em dois para que eles pudessem realizar muitas coisas no seu nome. Para que eles curassem os enfermos. Para que eles libertassem as pessoas dos males. E hoje nós vemos nesse evangelho que esses apóstolos estão retornando. E eles estão entusiasmados porque eles fizeram e ensinaram muitas coisas. Eles realizaram aquilo que Cristo realizou. E depois disso, com autoridade, eles ensinaram. É diferente de quem ensina e se esquece de fazer. Da mesma forma, seria pouco se nós apenas fizéssemos a nossa parte e guardássemos isso conosco e não ensinássemos para outros também. Fazer e ensinar andam juntos. Mas apesar daquela euforia toda dos apóstolos que estão contando para Jesus tudo aquilo que aconteceu, é visível que eles estão cansados. Eles precisam repousar. Assim como nós ouvimos no salmo de hoje, que o Senhor é o pastor que nos conduz às águas repousantes, é aquele que revigora as nossas forças. E Jesus hoje proporciona isto a estes homens, porque no descanso a gente consegue filtrar melhor as coisas. Pode acontecer que talvez a gente esteja num estado de agitação muito grande, na euforia, e faça decisões, tome decisões, quando a gente se, se encontra nesta condição. Tem coisas que precisam realmente ser baixadas no coração, para que depois a gente com muito mais sensatez, discernimento, possa realmente escolher. E mais ainda... De nada adianta a gente fazer as coisas na pressa, na agitação e depois não dar continuidade. Quantos de nós começamos às vezes planos, com maior entusiasmo e depois no meio do caminho devido ao cansaço abandonamos. E quando não, para sentir aquela euforia de antes, pulamos para uma outra coisa e não completamos nada. É preciso descansar. E esta frase hoje, vamos para o um lugar deserto a fim de repousar, cabe muito bem, inclusive, na vida dos adolescentes e jovens que têm dificuldade de desconectar. Quantos nesta idade, nessa faixa etária, não é? A partir até dos 10 anos, por vezes, quando não mais, quando essa adolescência se estende, nos costumes, na mentalidade daqueles que já deveriam estar amadurecendo, quantos passam noites em claro no videogame ou naquele hábito de sempre dar uma olhadinha nas redes sociais, no seu celular e não dormem. Isso tem consequências danosas, não apenas para o organismo, mas para a vida ou todo mundo que perde uma boa noite de sono depois acorda de boa? Quantas vezes o mau humor, o estresse e tantas outras coisas nos acompanham depois de uma noite que foi perdida. E eu não estou falando daquela noite que talvez você, por algo nobre, deixou de dormir. Estou falando daquele costume que já está tão arraigado, que você nem repousa mais. Daí dorme em outros momentos durante o dia. Não é esse repouso que o Senhor está nos chamando, daquela soneca, não é? Preguiçosa. Durante o dia, em outros lugares que precisariam da nossa atenção, mas é do verdadeiro repouso. É um repouso muito mais do que físico. É um repouso não só mental, é repouso espiritual, é repousar em Deus, nós precisamos reaprender o tempo de cada coisa, quantas pessoas vivem no futuro e não conseguem desfrutar do presente, ou outras ficam mergulhadas no passado e se esquecem deste momento, nós precisamos no momento presente nos sentir com Deus, é nisso que consiste realmente descansar nele. Se você está aqui hoje, nessa missa, ou nos acompanhando, você é chamado a estar aqui completo diante de Deus. Isso descansa o coração. Faz com que você depois saia daqui para a sua semana, sabendo que Deus te deu algo para que você também possa oferecer para as pessoas. E é justamente isso que acontece quando Jesus, lá na barca, a caminho de chegar na outra margem, vê que as pessoas perceberam que eles estão naquela barca e elas fazem o contorno e chegam antes de Jesus desembarcar. Será que Jesus não poderia despedir aquela multidão e dizer assim, olha, eu preciso descansar. Mas o que que move o coração de Deus? Ele olha para aquelas pessoas e elas estão como ovelhas sem pastor. Estão desorientadas, estão com fome sede de Deus. E é isso que faz com que Jesus agora, ao levantar os olhos e ver aquela situação, também se levanta e se coloca a ensinar. Não quer dizer que nós não tenhamos o direito ao descanso, mas quer dizer que o descanso é para que nós depois possamos servir, recuperar as energias para que nós depois possamos também compartilhar a nossa vida. E é isso que o mestre faz, ele não fica preso em si mesmo, ele olha para as pessoas. E o ensinamento que ele dá a essas pessoas, nutre a vida delas. Foram elas que desta vez foram até Jesus. O bom pastor é aquele que vai até as ovelhas. Mas vamos olhar agora do ponto de vista das ovelhas. As ovelhas não podem ser aquelas que apenas esperam o bom pastor vir. Mas tem que segui-lo, ir em direção a ele E é isto que esta multidão faz Essa multidão vai até o Senhor E isso faz com que o Senhor também se volte ainda mais para eles Porque eles se deixam instruir, se deixam orientar Também nós precisamos ter essa sintonia com Deus Deixar que ele nos guie Isso requer silêncio porque se você for ouvir muitas vozes, tantas pessoas e os conselhos de muitos, você vai ficar mais confuso ainda. Chega uma hora que você não sabe o que fazer. É preciso aprender a ouvir Deus que fala no coração. E também fala através de pessoas sábias, experientes, as quais nós podemos consultar. Mas acima de tudo Deus fala dentro de nós. Pode acontecer que talvez nós queiramos que Deus fale para alguém, até no momento de oração, algo para nós. Claro que Deus se usa dos outros para nos falar, mas seria uma, uma preguiça espiritual se nós desejássemos que alguém, tal como uma encomenda que a gente faz para uma pessoa, né, trouxesse a mensagem para nós, você reza por mim, agora você diz o que eu devo fazer, o que o Senhor está falando. Veja bem, meu irmão e minha irmã, quando você não tem condições de discernir, claro, é preciso que uns orem pelos outros, né? e Deus se usa das pessoas. Mas não se acostume a fazer isso para deixar de ouvir a Deus, porque às vezes custa fazer silêncio. Qual a diferença tem de buscar uma cartomante e talvez a gente se acostumar a sempre... Querer que Deus fale através de outra pessoa e não mais estar sintonizado com Ele na oração, na escuta, naquele momento que eu também preciso tomar uma decisão, em que eu preciso dizer o meu sim. Repito, precisamos do apoio de pessoas sábias, experientes, mas não podemos deixar de ouvir a voz do bom pastor que fala dentro de nós acima de tudo. Olhar para Jesus é ver nele a compaixão em pessoa. Ele é aquele que age com paixão, estando com os outros. O descanso não é apenas você dormir horas a fio e sabe-se lá até que horas no final de semana. O descanso é também estar na presença de Deus, refazer as forças... É também compartilhar a vida com os outros. Às vezes nós temos um cansaço tão grande, porque a gente passa o dia todo perdendo tempo com coisas que nos aceleram. Basta ver o que acontece quando a gente fica preso ao uso excessivo das redes sociais. A tua mente começa a ficar tão veloz quanto aquela tela que não, passa, não para, não é? E sempre passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa. E sem perceber, nós perdemos um tempão, tempo que nós poderíamos estar também vivendo com outras pessoas. Ainda que talvez neste momento de pandemia você não consiga estar tão presente com outros, principalmente com os amigos, não é? Há ainda os familiares, existem pessoas próximas a você que necessitam dessa compaixão, dessa sensibilidade. Nós queremos nos deixar ensinar pelo Mestre Mas queremos também saber que nós temos muito a oferecer para os outros Nos coloquemos portanto hoje como ovelhas Para que durante essa semana Possamos nos colocar diante de outras pessoas Na missão que Deus nos dá como pastores Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado